Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Sport Trail Sessions. Hoje temos um convidado muito especial, e para mim também é muito especial, pela ligação que nós temos, Nuno Gomes. Nuno, antes de mais, muito obrigado por aceitares este, este desafio. Uh, é um prazer falarmos agora aqui um pouquinho sobre, sobre a tua carreira, sobre a visão que tu tens também para o teu futuro, e não só. Olá, Tiago, boa noite, antes de mais. Uh, um abraço também ao, ao Bruno que nos deve estar a, a ver e é um prazer também estar, estar presente aqui neste webinar e, e convosco. Vamos a isso. Vamos lá a isso. Nuno, a primeira questão é uma questão já, que já as pessoas nos colocaram. Tem a ver com como é que começou a tua paixão pelo futebol. Uh, eu acho que isso é, é, é transversal a todos. Uh... A todos aqueles miúdos e, e crianças e jovens que, que sonham um dia uh, em tornar-se jogadores de futebol profissional. Uh, eu acho que não fuja à regra, eu, eu, desde que me lembro de ser, de ser gente, uh, que, que a bola uh, estava, estava sempre por, por perto, estava sempre comigo, às vezes debaixo do braço, outras vezes... Uh, uh, a rolar, a jogar futebol e a jogar a bola com, com os meus amigos na, na rua, no, sei lá, no prédio onde eu vivia, no, uh, à, porta da, à porta da igreja, muitas vezes. Uh, e portanto, uh, eu desde que me lembro que, que essa paixão pelo futebol uh, sempre existiu. E, e eu acho que quem, quem é apaixonado pelo, pelo jogo, pelo, pelo futebol em si, Uh, nasce com essa paixão e vai, morrer, uh, e vai morrer com ela E sempre foste mais de marcar do que defender Sim <risos> Sim, apesar de apesar de eu, uma altura da, da minha vida que eu fui para guarda-redes mas de handball <risos> pratiquei durante quase uma época handball e, e era a baliza mas sempre fui sempre fui mais para a para frente do que, do que para trás Uh, não sei, acho que tem a ver com, com, com o ser apaixonado também em, em, em, em golos, em, em, poder, em poder contribuir para, para as vitórias e estar, uh, e estar se calhar em zonas que, que na minha opinião, eu considero mais, mais emotivas. Claro que sim. Nuno, numa questão que nos fizeram tem a ver com o porquê do 21. Pode -te explicar o porquê do número 21 nas tuas costas, que é a tua imagem de marca ao longo da tua carreira desportiva, nos, nos vários clubes onde passaste? O 21 não tem, não tem uma, grande, uma grande explicação, ou, ou, ou melhor, tem uma explicação, uh, mas se calhar não tem o significado que, que se calhar as pessoas possam estar à espera. Uh, foi o simples facto de, de eu ser um jovem jogador a subir, a subir ao plantel principal do, do Boa Vista e eu acho que, embora, embora se calhar hoje em dia esteja um, um pouco diferente uh, em relação àquilo que é uh, a hierarquia nos clubes ou, ou a respeitar também os mais velhos uh, eu na minha altura tinha que pedir uh, praticamente licença para entrar no bom diário. Uh, uh, e, portanto, uh, a questão dos números teve muito a ver com, com aquilo que, que me deram a escolher. Uh, eu não tinha voto na matéria. Uh, para eu mim já era, já era uma felicidade e um orgulho imenso uh, poder ter sido escolhido uh, pelo trabalhador do Boa Vista, Manuel José, para, para ser um dos jovens que subia à equipa principal na, na, no ano em que, em que eu acabei os júniores. Uh, e portanto, eu quando cheguei ao balneário, a primeira semana de treinos, houve uma altura em que, uh, que foi, chegou a hora de escolher, de escolher os números das camisolas que os jogadores queriam usar, uh, havia, havia números, como é óbvio, que estavam já uh, Destinado. destinados e reservados pelos, pelos mais velhos, uh, e, e, e houve um dia que me chamaram à, à rouparia, e que, me, e que me estenderam três ou quatro camisolas uh, em cima do Balcão da Rouparia, e disseram, escolhe escolhe um número. <risos> e, e, não, dos não que, e dos números que haviam, uh, o, 20, o 21 foi, foi aquele número que me chamou, que me chamou mais a atenção. Uh, não, não consigo explicar, se calhar, o porquê da minha, da minha decisão e escolha, uh, mas foi o um número que me, que me cativou mais, porque os outros também eram, eram números... Uh, daqueles números assim ainda mais para cima 30 e tais e portanto eu escolhi eu escolhi o 21 uh, por e ser na altura uh, daqueles mais disponíveis e, e foi ficando, houve uma altura até que depois já no Boa Vista uh, eu comecei a ganhar alguma, alguma preponderância algum estatuto apesar de continuar um, um jovem uh, e foi-me perguntado se eu queria alterar o, alterar o número e eu entretanto já não, já não quis, uh, já me sentia bem com, com esse número nas costas uh, e foi o que aconteceu, depois decidi uh, também continuar com, com o 21 quando, quando vou pôr a, para o Benfica uh, e assim foi, uh, a seleção depois mais tarde um, já não consigo precisar uh, em que altura foi, mas, mas foi para um... Não sei se foi para o Europeu ou para os Jogos Olímpicos. Não sei se os Jogos Olímpicos eu usei o 21. Sei que hum, tive ali um, uma pequena... Uma pequena... Um pequeno, houve um pequeno leilão na, na, na seleção por causa do, do número 21, porque na altura o Capucho também usava o 21. Era o 21. E, e na seleção... Uh, mas também por uma boa causa. Nós uh, primeiro fazíamos tipo um leilão com envelope fechado. <risos> ou seja, quem... <risos> Quem desse mais pela camisola, eh, ficava com ela. Uh, e, e, portanto, o dinheiro também depois revertia para, para uma associação à nossa, à nossa escolha. Uh, e acabei, eu, por, por levar a melhor. Uh, mas já, já estava habituado ao Numa. E portanto, claro, já fazia, quis, já fazia parte. Não me quis desfazer. E até na Fiorentina, tu acho que tiveste a oportunidade de ficar com... Sim, um também, tamo, foi... também tenho uma história curiosa com, com o 21, porque uh, eu vou para a Fiorentina depois do, do Euro 2000, logo a seguir a, ao Euro 2000 terminar, uh, e, e foi na sequência do, do Gabriel Batistuta, uh, num grande avançado que jogava na Fiorentina, uh, ter sido transferido para, para a Roma. Uh, ele era o número 9, Ficou disponível e, portanto, a 9? O Novo, e, e, e, o novo ficou, ficou disponível, eu fui contratado logo, logo depois de ser europeu, de ter feito uns gols no europeu e tal, e, e associaram sempre a minha chegada a, a, ao substituto, entre aspas, do, do, do Gabriel Batistuta, não é? E portanto eu, eu cheguei, eu lembro-me que cheguei, fui para um hotel, no dia a seguir fiz os exames médicos e assinei o contrato à tarde e depois... Aquilo ficou para, para, para tarde, já, já, não, já não foi feita a apresentação nesse dia. Fui jantar e, e, e no mesmo hotel estava o treinador da equipa, que era o Fatih Terim, que também tinha assinado há pouco tempo pelo clube e ainda não tinha encontrado casa e portanto estava, estava naquele hotel. hotel. E, e, e ao jantar encontramos lá no restaurante do, do, do hotel e, e, e jantamos juntos. E a conversa veio que ah, amanhã já temos a camisola 9 preparada para ti. E eu, alto lá, <risos> calma que eu não, eu não gostava de ser o número 9, eu gostava de ser o número 21. Ah, e então ah, o 21 era, era do outro colega que usava na altura, o, o Mauro Bressan. E, e o, o Terry perguntou se eu queria mesmo muito o 21 ou se não queria, não queria mudar para, e, e começar a jogar com o 9. Uh, eu disse que não, mas que percebia que, que, que o 21 já tinha, já tinha dono, uh, mas o, o Terim, uh, fruto também de, de, de, daquilo que era o Terim e da, e da, sua, da sua importância naquele momento no, no, no clube, uh, pegou no telefone, ligou um diretor e, e, e disse que era preciso Exato. falar com o Bressan para ele ceder o, o número 21 e, eu, e o, o meu colega, o Bressan, por acaso foi foi receptiva a essa mudança e se deu, se deu uma camisola com, com gosto. Uh, e portanto, fiquei também o um 21 na, na Fiorentina. Na Fiorentina. Já vamos falar desse treinador que te marcou, que eu sei que ele te marcou. Antes disso, Nuno, qual é, na tua opinião, a missão do treinador no futebol atual? A missão do treinador no futebol atual? Olha, hoje em dia, hoje em dia a missão do treinador não é, não é tarefa Não é tarefa fácil. Não Primeiro porque uh, há uns anos uh, a esta parte, um, o ser treinador de futebol uh, tem, tem, tem vindo, uh, o desejo de, de poder ser treinador de, de futebol tem vindo a aumentar já há, há, há uns largos anos para esta parte um, e, e, e verdade seja dita que também se é dada a oportunidade a é que, é, é que novos treinadores possam, é, possam aparecer por um lado é, e, e com novas ideias, e, e, ah. claro, com outros métodos e com formas de trabalhar. É, e portanto, o, a tarefa hoje em dia de ser treinador de futebol é uma tarefa árdua, muito por culpa é, daquilo que é o mercado, é, porque também, por este lado, infelizmente, Uh, muitas das vezes uh, não há uh, paciência para que um projeto uh, possa ser consolidado ou que possa até uh, começar a dar frutos não, é? não das há vezes, tempo não, basicamente, os é o são, vítima, são vítimas do, dos resultados e portanto não há tempo sequer para para poderem trabalhar e, e apresentar a sua forma de trabalhar como como deve ser uh, e portanto é um treinador que tem de estar sempre preparado para Uh, para para para todos os uh, para todos os desafios é um treinador que tem que uh, que não pode relaxar por um por, por um segundo por um minuto não pode uh, é preparar um jogo acabar o jogo e estar a pensar já já no próximo porque uh, também uh, fruto eu acho da competência que existe estou a falar relativamente a, a, a, ao nosso pequeno país um, a competência que existe em muitos treinadores cada vez mais as suas tarefas são, são complicadas porque uh, vêm os treinadores a trabalhar muito bem o adversário a, a perceber muito bem as ideias do adversário a, a tentar uh, aniquilar uh, de alguma forma a maneira como, como o, adversário, o, adversário. O, adversário, o adversário joga e portanto uh, a tarefa de um treinador não se resume só Uh, aquilo que é uh, o treino em si, uh, o, o treino em si uh, mas o, o, o hoje em dia o, o conhecer a maneira de jogar uh, uh, do adversário é, é muito importante e isso requer também uh, muito tempo que não é aquele tempo de, de, uh, de campo apesar de depois de, de, de descodificarmos e percebermos a maneira do adversário trabalhar, muitas vezes é no, a maior parte das vezes é no campo que depois ah. se tem que trabalhar a, a nossa estratégia uh, Podemos também uh, ver que, é, que há treinadores que não se preocupam tanto com, com o adversário, mas sim com, com a sua equipa, porque com as suas ideias, uh, mas lá está. Uh, há treinadores de equipas do meio da tabela para baixo e há treinadores de equipas do meio da tabela de meio de para cima, cima. Que, que os objetivos também são, são diferentes isso diferentes. tudo implica... Uh, implica no, nos métodos de trabalho de, de, de todos os treinadores. Mas o treinador uh, é, é um modo de vida, eu acho que é também uh, uma pessoa apaixonada por futebol, como é óbvio, que senão tem não teria escolhido esta, esta carreira, mas é uma pessoa que está sempre uh, a pensar que tem que ter resultados, porque uh, hoje em dia há muitos treinadores sempre à espreita para poder também trabalhar. E como se costuma dizer, os treinadores é, a sua mala está sempre feita porque não têm tempo para desfazer a mala porque dois, três resultados maus é, isso, isso logo foi logo das é. Foi uma das razões para eu não... Foi uma das razões para <risos> para não me fascinar muito a, a, a vida a do treinador. Muito bem. Estamos aqui a falar de treinadores. Uh, não, tu foste jogador, um, qual é o segredo para existir uma boa relação entre treinador e atleta? Eu acho que é uh, a confiança. A confiança, uh, a transparência, uh, o, o, o falar abertamente com, com o jogador, uh, independentemente de, de, de, do próprio treinador, saber que muitas vezes está... Uh, usar, ferir os sentimentos do, do, claro. do jogador, mas, mas eu acho que, um, que não é bom para um treinador uh, ter, ter uh, ou dizer uma coisa a um jogador e depois as suas ações irem noutro sentido. Não, não irem é? nesse encontro. Uh, e, e portanto, eu acho que essa, essa transparência uh, o, o, e depois a confiança que o, que o jogador ganha no, no, no próprio treinador uh, acho que é uma das, das melhores características que o um treinador pode, possa ter para uh, para, para que os seus jogadores também possam possam estar uh, e, e acreditar mais nas ideias dele não? no caminho que ele está a apresentar não só a ele como também a equipa estavas a falar sobre características no teu entender no, quais das características que, que são mais importantes para um treinador ter ser bem sucedido no futebol a, atual, que é um futebol como tu estavas a dizer há pouco cada vez mais mais complexo e cada vez mais exigente. Com, competência, mas competência não deixa de ser uma característica, não é? Mas uh, acho que todos os treinadores uh, querem querem atingir uh, essa, essa, essa característica é o máximo é? mas uh, ser competentes uh, mas o ser competentes lá está porque nós podemos apresentar um mau futebol mas depois ganhar uh, e, e isso não deixa de ser com, competência não é? Claro. por outro lado se jogarmos jogarmos bem mas uh, ao fim do jogo não levamos os três pontos para casa ou, ou, ou temos um mau resultado Uh, se calhar fomos competentes na, na forma como jogamos mas uh, faltou-nos ali sempre um bocadinho para, uh, para que, que a vitória nos, nos sorrisse uh, ou então não fomos competentes <risos> é 100% uh, mas as características dos treinadores uh, como tu disse no início hoje em dia uh, tem que ser um treinador uh, uh, se calhar aberto também uh, a outro, outro tipo de métodos de trabalho, outros sistemas, uh, um, apesar de, sei lá, a teimosia, por exemplo, é, uh, será uma característica positiva ou, ou negativa, porque, porque muitas vezes o, o, o ser teimoso significa acreditar muito naquelas ideias e que é com aquelas ideias que se, que se vai chegar ao sucesso, e portanto uh, serve, serve para, para os dois lados, mas acima Do de tudo contexto. Uh, eu olho para um treinador, uh, como é óbvio, olho para um treinador e, e, e, e revejo o, o, a primeira análise tem a ver com, uh, com a maneira como, como ele trabalha a equipa, uh, como, é que, como é que nós depois na equipa em si uh, vemos o seu trabalho, não é? uh, claro. porque eu acho que, que isso se consegue notar na forma como a equipa joga, na, na forma como a equipa se apresenta, na, na, na, sei lá, na, na maneira como a si. equipa joga, joga junta, não joga junta, uh, o trabalho por setores, uh, e portanto uh, tem que ser, tem que ser um, uma pessoa competente uh, em fazer a equipa jogar, não é? E depois olho também para o lado que é o ser humano que está por trás do treinador e eu, eu, eu não consigo dissociar. Dissociar, dissociar as duas coisas, sinceramente, percebo e, e quem, quem olho para o treinador só treinador. Para, para, para o trabalho dessa pessoa como treinador e não, e não para a maneira de ser ou uma maneira de, de, de comunicar ou uma maneira de agir, uh, mas eu, eu acho que, que um treinador tem mais a ganhar uh, se for uma pessoa se for se for uma pessoa com com, com uma forma de, de abordagem para com para com os jogadores uh, não, se calhar não não autor, autoritário pelo um, positiva um, um, um jogador que possa, um treinador que possa também ser uma espécie de, de, e eu acho que isso é importante hoje em dia, de psicólogo para, para, com, para com os seus atletas, que se preocupe com, com o bem-estar de, de, de todos e não só de alguns atletas. E portanto, porque, porque de resto, como já disse, há muitos bons treinadores, cada vez mais em Portugal. Uh, e todos com, com vontade de, de chegar longe e de ambicionar grandes, uh, grandes coisas e, e, e, e cada vez mais uh, todos com, uh, com uma base também científica de, sobre, sobre o conhecimento do jogo uh, e portanto cada vez mais uh, fica mais difícil para, para um treinador ter sucesso porque do outro lado também temos Alguém, Há uma crescente qualidade. Competente. Exatamente. Claro. No fundo, perceber que o jogador, acima de tudo, é um ser humano. Eu acho que nós já tínhamos falado sobre isto, e uma das coisas que eu tinha, te, tinha partilhado contigo foi, de uma vez que falei com o Nicky Butt, uh, deu-me dizer que ainda hoje, se tivesse um problema, um problema na vida, pessoa, na vida privada, era capaz de telefonar ao Ferguson. Para o ajudar hum, a resolver. Isso diz muito da relação que, que o Ferguson e o Nick, neste, neste, neste caso, uh, estiveram. Que claro. não era só treinador-atleta, era muito mais a Estamos Sim, a falar eu acho sobre depois isso. vai isso vai. Hum, isso vai, ao fim e ao cabo, mesmo que inconscientemente, vai. vai Ter resultados no campo. Vai, vai com que os jogadores no campo. Uh, dê um pouco mais. Se calhar pois... dê mais um bocadinho, dê mais um bocadinho uh, porque, porque sabe que está a lutar por, uh, por uma pessoa que se, que se importa por ele, não é? Não Super quero bom. dizer que, que, que, que os jogadores olhem para o banco, ah é aquele, então não vou correr hoje. Isso se calhar já, já não existe, já pode, já pode ter existido no passado, mas hoje em dia não é um acredito. Muito bem, não estamos aqui a falar sobre treinadores, vamos falar sobre alguns que tu tiveste ao longo da tua carreira. O primeiro é significativo, digamos assim, todos foram significativos, todos tiveram a sua importância, mas tu no Benfica tiveste o Iopanks, acabadinho de ser campeão europeu no Real Madrid, chegou ao Benfica. Se tivesses que o descrever numa única expressão, qual seria a expressão porquê? Mónica, ah lá, numa expressão é melhor do que uma palavra. Uh o pai que esse, era, era uma pessoa assim sendo sendo alemão ele, ele não deixou não deixou a fama do, do, dos alemães fugir fugir um pouco a regra que é o, o, o rigor e o profissionalismo não é e, e depois ele embora por acaso os alemães que eu conheço assim tem o um coração o um coração frio né Uh, ou seja uh, eles conseguem muito bem o o, o pai era uma pessoa que, que conseguia muito bem uh, não não transparecer as suas as suas emoções, emoções. Uh, uh, não se deixava uh, descodificar uh, mas uh, ele era uma pessoa transparente mas mas uh, no sentido de que nós só pelo olhar <risos> ou por al Sim. algumas alterações da cor da pele, nós percebíamos que ele não estava para brincadeiras, ou, ou, ou, então, uh, ou então estava, estava mais bem-humorado. Uh, mas era rigor e profissionalismo. Uh, eu queria, uh, queria muito rigor na, no, nos seus treinos, uh, queria que levássemos sempre tudo muito a sério, uh, e, era, e era uma pessoa muito, muito experiente. Uh, naquilo, naquilo fazia e conhecedor do futebol já uh, como poucos Qual foi assim a lição que ele te deu e tu, que tu nunca te esqueceste? O que é que marcou mais, digamos assim, da vossa relação? Uh, olha, eu eu, eu, acho que agora, eu acho que só tive uma época com ele eu penso que sim, sei se, se foi só uma época Nem sei isso. se foi uma época completa Porque no... no eu depois, entretanto, fui transferido para, para a Fiorentina. E falei muito com ele nesse, nesse momento em que, em que estavam... A decorrer uh, negociações, provavelmente. A existir negociações. Um, ele queria muito que eu ficasse. Uh, eu também queria ficar, mas uh, também, por outro lado, tinha uh, alguma vontade de experimentar uh, o futebol italiano uh, ou de experimentar jogar no estrangeiro, porque era uma fase em que já uh, alguns jogadores... Um, importantes portugueses já já estavam a jogar lá fora um, e, e eu acho que ele que ele ah está aquilo que ele que ele sempre me eu falava muitas vezes com ele mas até nem era nem era tanto do, do futebol em si porque se tu, se tu te lembras naquela altura o Benfica tinha um presidente Uh, em que se calhar o Benfica era mais falado pelo próprio presidente, porque todos os dias acontecia, acontecia uma coisa nova uh, e portanto ele próprio também vivia um pouco preocupado com essa situação, não é? Ah, portanto, mas eu era era um, do, um dos jogadores assim uh, que, ele, que ele chamava para, para falar sobre, sobre algumas situações que ele às vezes não percebia muito bem. Uh, mas uh, ele ensinou-me a ser sempre frontal e a, e a, e a dizer sempre uh, na cara das pessoas uh, aquilo que queremos dizer, por muito que possa possa custar à outra pessoa que está que está a ouvir, mas ele disse que ele sempre dizia que, uh, que nunca na vida uh, gostava que, que os jogadores sentissem que, que fossem enganados por por ele. Um... Lancei-te esse desafio em relação ao pac e vou-te também uh, lançar esse desafio em relação a outros treinadores, um deles Fatih Terim, que apanhaste na Fiorentina uh, e que sei que tens excelentes recordações excelentes recordações dele uh, se tivesses que, lá está, uma expressão para o, o caracterizar e, e porquê? Uh, o Fatih Terim, assim uma, uma expressão uh, é sei lá é o conceito de, de, de família eh, que tu encontras numa numa equipa num, num balneário não é e o Fatih Terim conseguiu uh, unir um, um grupo um balneário com, com jogadores de várias nacionalidades um, e conseguiu constituir uma uma família em pouco tempo um, e portanto uh, não usava usava a palavra líder um, porque a minha definição de líder uh, tem a ver com, com aquela pessoa que consegue uh, inspirar com que, com, inspirar e, e, e que consegue com que com que os outros o, o possam o possam seguir não é uh, naquilo que são os objetivos uh, Há, há líderes que, que, que não são exemplos para ninguém, mas não deixam de ser líderes, porque muitas pessoas e multidões que, que, que seguiram. Não é? Mas neste caso do, do, do fato de ele, eu acho que ele, que ele era um líder nato, mas um, um, um líder num, num estilo, num estilo vá, não autoritário, democrático, democrático. Né? democrático que, onde, onde ele deixava também e dava a liberdade suficiente Uh, para cada um de nós uh, conseguisse lidar uh, à sua maneira uh, com tudo o que era o ser o profissional de futebol. Portanto, uh, se, se tu me perguntares uh, o, que é que, o que é que mais marcou no Fati Terim em termos táticos ou em termos daquilo que eu aprendi no campo. Eu não, eu não te consigo responder muito porque, porque não, não foi nenhuma novidade para mim o método de trabalho dele nem, nem, foi acima de tudo a sua liderança uhum. não só durante o jogo mas também no dia a dia no treino no, no dia a dia na relação com, com os seus jogadores na relação fora do campo com, com os seus jogadores era uma pessoa Uh, extraordinária, com, com bom coração com, tem aquele feitio uh, aquele feitio de mau até uh, e, e fechado, rosto fechado mas que depois de, de o conheceres e depois de, de entrares uh, naquilo que é confiança entre um treinador e um jogador torna-se uh, a relação nem se torna tanto uh, treinador-jogador, mas são uh, dois amigos que acontece que um é o treinador e o outro é, é o Muito. jogador mas que são dois amigos que estão a, a lutar pelo, pelos meus novos objetivos é sei lá imensas situações de que de que de que depois a equipa percebe que, que o treinador está tá, tá com eles está do lado deles é, também houve ele acabou por sair até por muitas das guerras que, que existiram entre ele e a direção na altura ele acabou por sair é, mas ele defendia os jogadores até até ao fim Uh, e, e depois os jogadores isso refletia-se depois no, no campo porque não só a maneira dele ser um, e, e refletia-se na, na maneira de jogar na equipa que era o cerrar os dentes e, e, e, e temos que lutar até ao fim pela, pela vitória, pela vitória. Uh, e todos juntos como depois uh, o, seu, o seu bom coração refletia-se também na, nas suas atitudes connosco muitas vezes Sei lá, em estágio, uh, vinha, vinha para o nosso quarto jogar cartas connosco, ou vinha, uh, vinha, sei lá, no jantar, uh, pagava uma rodada de cervejas, às vezes um, um, um, bebíamos uma cerveja duas antes do jogo, na noite antes do jogo, e, e, e ninguém, ninguém, ninguém percebia uh, o porquê, e ele, e ele tinha essa abertura de nos dizer, eu estou-vos a deixar beber, Uh, e vocês são, são adultos e responsáveis uh, pela vossa saúde uh, e por aquilo que é importante para nós, que é claro. jogar amanhã. E como se costuma dizer, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Exatamente. Muito por aí. E tu também contaste-me temos uma história engraçada com eu que tu gostavas de ser um avançado mais móvel e ele queria que tu fosses mais fixo. E se a equipa tivesse a ganhar, ele depois aí colocava um avançado mais fixo para tu poderes sair dessa, daquelas zonas e tocar mais na bola, não era isso, não? Sim, é verdade, é verdade. Ele, ele, uh, sim, porque eu sempre fui um, aquele avançado que muitas vezes gostava de, de, de não passar muito tempo sem, sem tocar na bola e, e gostava também de participar num jogo ofensivo da equipa, era um avançado mais móvel que propriamente um avançado fixo. Uh, mas joguei muitas vezes ao longo da minha carreira um sistema -3 -3, comigo, uh, no sistema 4-3-3, comigo no meio sozinho, ou, ou então 4-4-2 com dois avançados e eu aí já conseguia, já conseguia libertar-me um pouco uh, daquilo que é a teia defensiva do, do adversário e sim, claro. ele, ele, ele muitas vezes fazia isso, apanhávamos a, a ganhar e... e e ele metia mais um avançado e pedia-me para eu jogar mais perto dos médios porque ele sabia que eu, que eu gostava também de, de jogar ali e, de, de, e, e eu tive algumas conversas com ele que, que muitas vezes me queixava que a bola não chega a bola não <risos> chega, a bola não chega, não mistura, bola não não chega, chega. eu passo ali o um tempo uh, sem, tocar, sem tocar na bola e depois uh, eu dormeço, eu quero estar acordado, quero participar no jogo um, e, e ele muitas vezes, ô oh, Nuno, mas eu, eu, preciso, eu preciso de Não alguém é para, para, para marcar gols e, e portanto, eu percebia também as, as razões dele. E ele também tinha essa confiança comigo de, de, de apostar em mim também para ser o, para ser, para ser o avançado a fazer gols E depois também me dava essa liberdade de poder divertir-me um pouquinho mais um pouco dentro do próprio jogo muito bem uh, chegas ao Benfica depois já quer dizer no Benfica apanhas também um italiano a uh, Trapatónio a velha Raposa que recordações tens do tempo em que o Trapatone foi foi o teu treinador no Benfica o Trapatónio disseste era o apelido dele a velha Raposa uh, acho, de acho que diz tudo acho que diz tudo um, era também um senhor no trato com, com os jogadores era também um, um treinador que já, um, que já tinha uma experiência no, no futebol uh, Muito grande. De, de muitos anos um, e, era, e, era, e era, tinha aquela, aquela escola, a escola italiana, não é? Que, que, mais se calhar antiga do que propriamente dos, dos dias de hoje Uh, mas que era aquela, aquela máxima de que se não sofres golo ficas sempre mais perto de, de, de, ganhar de, de ganhar o jogo, não é? E ele era muito, muito meticuloso naquilo que era uh, a maneira como a equipa defender uh, e era muito meticuloso também nos treinos, né? trabalhava muito a linha defensiva Uh, o, o perder a bola e reagir à perda da bola e, e voltar a, a juntar-se uh, com uma equipa para uh, criar uh, a máxima dificuldade ao adversário para eles nossa. não conseguirem chegar à nossa baliza. Uh, e depois, se te, a, se te apanhavas a ganhar, ele fechava ainda mais a, <risos> a, a, a, a baliza é, e é não, tinha, não tinha vergonha nenhuma de, de o fazer, assumir Assumia. isso assumia completamente. É certo que nós também nesse ano, um, comparado plantéis com outros plantéis que eu apanhei, que eu apanhei no Benfica, um, era um plantel muito, acima de tudo, mais curto. Curtinho claro, do, do, do que outros que, que eu apanhei. Um, e ele era aquela pessoa que, que depois também um, um, gostava pouco de, de. Se as coisas estivessem a correr bem, ele gostava pouco de de mudar, né? E, e, e portanto, a chamada equipa, a equipa ganha não mexe. E ele, não mexe. E ele estava, ia levando assim a água ao, ao seu colinho. Era uma pessoa, lembro-me perfeitamente que era vivia preocupado nos treinos com com aqueles que, que ele achava que eram as suas melhores peças de, de, de não não dar muita carga de trabalho a, esse, a esses jogadores, gerir com pinças esses jogadores. O importante para ele era eles ao domingo estarem, estarem na máxima força para poderem resolver os jogos, uh, punha as mãos na cabeça se por acaso um, ou, um, um ou outro jogador desse grupo uh, tivesse um lance mais, mais, mais risco ou mais, ou mais agressivo no, durante o treino, eu punha as mãos na cabeça, se calhar já não dormia durante dois ou três dias enquanto esse jogador não voltasse a, a, aos treinos o mais rápido possível, porque uh, era um jogador, era um treinador que uh, também tinha um lado protetor com, com os jogadores hum. uh, e com os jogadores também. Os jogadores não deixam de ser uh, uh, uh, pessoas, vai? Que, que, que, que, gostam, que gostam de ser mimados, De ser animados, sentir, sentir, sentir o carinho do, dos treinadores. Eu acho que qualquer não. jogador que sinta esse carinho essa uh, como é óbvio uh, o, o se, sentir que o treinador lhe dá liberdade uh, uh, para um jogador uh, é muito bom isso reflete-se claro. depois também na, na, uh, nas, nas suas desempenho. atuações dentro de campo Claro, tu estavas-me a, a, a falar sobre o Trapatónio estava-me a lembrar de algo que nós também já falámos que era o Mário Wilson, porque estava a fazer a ponte claramente para o Mário Wilson, que o Mário Wilson se via ao longe, imagina uh, o José Soares, sofreu uma falta. Uh, e eu perguntava, é o Valdo, é o Valdo? Dizia, ah, não, então Há muitas histórias do Mário Wilson, uh, que era muito por aí para motivar também os seus jogadores, Uh, mas exemplo, depois também ele, ele também não tinha peixe nenhum em, em, em diferenciar mas era, era num tom que ninguém levava a mal é. uh, e, e, sei lá posso contar ele, houve uma fase no Benfica que voltei meia uh, lá chegava o Mário Wilson, o Mr. Mário Wilson para, para fazer uns jogos porque o Benfica tinha despedido o treinador e estava à procura de outro entretanto, havia jogos para fazer e o Mr. vinha Ajudar, era chamavam-lhe até o Bombeiro de Serviço. Bombeiro de Serviço. É, e muitas vezes que, que eu apanhei, sei lá, no dia dos Jogos, houve um, um episódio que eu estava no. Estávamos depois do almoço, o jogo era à noite, estávamos ali depois do almoço, uh, eu não sei se era um derby que íamos, que íamos fazer nesse dia, uh, sei que era um jogo importante. Uh, e ele ainda não tinha dado o 11. Uh, eu costumava dar o 11 ali depois do leix antes de sairmos para, para o Estádio nem mas e naquela, naqueles dias não, não deu para perceber quem é que ele ia, quem é que ele ia utilizar. Uh, estávamos ali em, no bar do hotel, depois, de, depois do almoço a tomar, a tomar café, e ele, ele passou também para ir buscar o seu café. E eu estava sentado, não vou, não, não vou dizer nomes, mas estávamos quatro numa mesa, e, e ele chegou, uh, havia aquela... Estávamos, não era apreensivos, mas estávamos ali naquela dúvida quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar uh, e, queríamos ir, e queríamos ir descansar uh, fazer a cesta descansados não é? já com essa informação e portanto, ele, ele passou, olhou para, olhou para a mesa estávamos quatro e ele chegou assim ao pé de nós e, e disse assim desta mesa jogam todos <risos> e pronto, e foi à vida dele começou a rir e, não, e portanto ele Acabou por nos dar a informação que, que depois ia passar à equipa mais mais, mais passar umas horas, mas claro. nós já fomos, já dormimos a, a sexta mais tranquilo. Já, <risos> tranquilo, já descansados que iam jogar. Um, scolari, na tua opinião, quais, quais foram os fatores de sucesso que levaram o Scolari a ter o êxito que teve em Portugal? Uh, união, se calhar é assim a primeira palavra que me e que, que, que me vem à cabeça União uh, o, o, o Família também é ajustado é indicado dizer uh, porque ele foi muito controverso também no início não é? uh, com algumas das suas decisões uh, uh, o tal Teimoso ele, que ele era, era, falar, era, é? era, era Teimoso, era teimoso. <risos> era, lá está era, era Teimoso e, e Acreditou uh, naquilo que estava a fazer, acreditou que era por aquele caminho que tinha que, tinha que ir. Uh, teve, teve sucesso, como é óbvio, com, não deixou de, de ser criticado e de ser controverso com, com muitas claro. decisões, uh, mas tem essa característica de, uh, de ser também fiel aos seus princípios. Uh, posso usar também um pouco aquilo que usei para o, o Fatih Terim, era, era um treinador em que os jogadores sentiam... Que, que, que, o, que o treinador estava com eles e, e sentiam a confiança eu posso, sei lá, ele se calhar sabia que havia jogadores em melhor forma que outros mas escolheu convocar aquele e ia continuar a convocá-lo e dar-lhe mais uma, uma prova da, da sua confiança e esse, esse, esses, esses gestos iam ganhando também um, ia ganhando os jogadores para o lado dele não é? claro. e depois era era, era em termos psicológicos era muito forte ele entrava entrava muito bem na naquele espírito de seleção e, e depois conseguiu unir unir o grupo também conseguiu trabalhar bem aquilo que foi a união de, de, de, de trazer os portugueses o país para para para a seleção e depois era, era tinha tinha técnicas sei lá e, e, Olá, uh, Sei lá, o, o deixar-nos deixar Extratos de livros uh, Debaixo da porta Nós acordarmos e termos Um, um, um Extrato de um livro Um, um trecho de um, de um livro Daquele famoso livro da arte da guerra Por exemplo, em que, em que Nós acordávamos e líamos ali um bocadinho E, e, e percebíamos Que uh, íamos para a para a guerra, mas todos juntos uh, Depois era mas, uh, ao fim e ao cabo, ele depois porque ele depois era transparente e no sentido de que ele era, ele era esse, esse psicólogo, mas também muitas vezes acabava por, nesse jogo, de motivar os jogadores. Acabava de, por ser apanhado na curva porque, porque dizia uh, a vários grupos a mesma coisa nas reuniões individuais e, e, e dizia: tu és, tu és o melhor avançado que eu tenho, mas depois chamava o Pauleta e dizia a mesma, a mesma coisa. coisa. coisa. E, e, Ele disse isso, por exemplo, recordo-me do, do Manis e, e do Deco. Chamou o Maniche ao quarto: Tu e o Paulo Secou são os melhores números 8 <risos> do mundo. A seguir, chamou o Deco ao quarto e diz exatamente a mesma coisa. Eles depois exatamente a rir, os dois, quando descobriram que. Mas pronto, mas a mensagem Sim, mas passava... Eu acho que, que ali também era, era a pessoa indicada naquela altura para a seleção, no sentido de que tu tens pouco tempo para, para trabalhar na seleção, claro. não é? E o conceito de, de, de selecionador, de treinador da seleção, uh, se calhar é diferente daquilo não é só Não são só os objetivos, mas também... Uh, a maneira de trabalhar em, em, em curto, claro. uh, curto espaço de tempo uh, também requer uh, uma pessoa com, com determinadas características E ele tinha essas características no sentido que era uma pessoa que conseguia agregar, uh, agregar uh, o grupo, fechá-lo, uh, bem ou mal Se foram, foram, foram métodos uh, e decisões dele Uh, mas o que é certo é que, que a equipa acabou por responder sempre com, com bons resultados, apesar de infelizmente não termos conseguido ganhar a final, a final cá em Portugal. O que é que significou para ti vestir pela primeira vez a camisola da seleção Nacional? Uh, um orgulho, um orgulho imenso. Um orgulho imenso, porque. porque é assim, eu lembro perfeitamente quando é que vesti a camisola e, e, e foi. E, no sub-15, porque, como é óbvio, poder estrear-me pela Seleção A foi, sem dúvida, o meu maior sonho, uhum. não é? Mas quando tens 15 anos e participas pela primeira vez num torneio ao serviço da, da Seleção e vestes pela primeira vez a camisola, também não te vais esquecer, porque foi realmente claro a primeira. Eu conto essa como a minha primeira vez e não, e não depois a, a da Seleção A, embora... Uh, uh, as que contam mesmo são, são as, as com a seleção claro. principal. Não é? Mas uh, eu, desde pequeno, que vi a seleção a jogar e, portanto, uh, sempre tive esse sonho de poder um dia representar Portugal e, e por isso, uh, esse torneio que eu, que eu participei uh, na Bélgica, quando tinha 15, anitos, 15 anos eu um tornei sub-15. Uh, chamava-se na altura o torneio da CEE ainda era a CEE <risos> e, e nós ganhamos o torneio uh, e, e foi a primeira vez uh, que, que a seleção nacional teve uma equipa de sub-15 foi o primeiro ano uh, e, e nós ganhamos nessa primeira experiência ganhamos logo o torneio em, em Bruxelas uh, que por sinal ganhamos a final à Espanha <risos> e, e, e portanto esse foi, foi sem dúvida um dos momentos uh, uh, melhores com, com, com a camisola da seleção porque foi também o início de, de, da minha caminhada em termos de, de ser internacional. internacional Sabes que uma das questões que nos fizeram uh, tem a ver com perguntar qual foi o jogo mais marcante que tu tiveste tanto tua carreira tanto no Benfica como na seleção Olha pela seleção eu acho que foi contra a Inglaterra no Euro 2000 um, porque lá está, para mim foi o meu primeiro golo esse jogo foi o meu foi. primeiro golo pela, pela seleção A uh, e depois pelo jogo em si foi, foi um jogo para mim histórico épico uh, e é capaz de ter sido esse mais marcante uh, pela positiva como é e pela negativa infelizmente perdemos o europeu em casa Uh, e portanto esse também me marcou muito claro. uh, mas foi o jogo com a Inglaterra no Euro 2000 foi o jogo que, um, que, mais, uh, que, que mais me marcou uh, também naquilo que significou para mim foi o primeiro gol pela seleção A foi a primeira vez que eu estava a jogar a titular pela, pela seleção A uh, e pela e pela reviravolta que, que, que tivemos nesse jogo uh, como é óbvio também eu pessoalmente gosto muito e marcou-me eh, muito o golo que fiz à Espanha com, eh, no Euro 2004 uh, e, e se calhar uh, em termos de importância uh, porque eu dou mais importância ao, ao grupo do, do que ao individual uh, em termos de importância significou se calhar mais, não é? porque claro. nós tínhamos de ganhar aquele jogo senão íamos para casa claro. uh, e ia ser muito mal uh, ser eliminado na fase de grupos, ficar pelo caminho na fase de grupos no europeu que estávamos, que estávamos a realizar nós. E, portanto, um, uh, e também por ser, por ser em Portugal uh, e, e, e pela, uh, pela, pela vibração que eu senti no corpo, uh, uh, se calhar esse contra a Espanha... Uh, Pode ser até mais importante ou mais marcante, mas uh, contra a Inglaterra foi, foi o meu primeiro foi gol o, pela Seleção Foi lá. o primeiro gol. Muito bem. Foste uh, um capitão no Benfica e foste capitão na Seleção Nacional. O que é para ti ser capitão de equipa? Olha, ser capitão de equipa, uh, eu acho que... Eu, eu, uh, eu fui capitão de equipa várias vezes, mas... Uh, a minha maneira de ser e de estar perante, perante o grupo e perante as equipas onde fui capitão uh, nunca mudou uh, pelo Usamos facto de usar, de usar a abraçadeira. Um, mas, como é óbvio, se, sabia que, um, que as pessoas esperavam por mim outras, outras atitudes não é? e outra responsabilidade. Um, e, portanto, o ser capitão da equipa. Um, não é só ser o, o porta-voz da equipa dentro do campo, perante, perante o árbitro ou perante uh, a decisão de escolher uh, bola ou campo, ou jogas, não é? Uh, mas é, é, é, é o porta-voz do resto da equipa dos jogadores, uh, perante o treinador, perante a direção. Uh, mas, acima de tudo, o mais importante no, no, no facto de, de, de seres capitão é poderes eh, explicar ao resto da equipa, transmitir ao, ao, aos teus colegas a importância de jogares naquele clube eh, e a importância eh, de teres que lutar ou de, de meter eh, os teus interesses pessoais eh, ah, à frente do, do, dos interesses do, da equipa ou do clube. Eh, e é tentar eh, também eh, conciliar eh, Problemas que possam, uh, que possam surgir durante, durante uma época, em relação a, a tudo e mais alguma coisa. É, é poder ser uh, aquela pessoa que, uh, que põe água na fervura, muitas vezes, em algumas situações, um, e, e, e não tem que ser uh, um líder autoritário, não tem que ser uh, o simples facto de usar uma abraçadeira, não lhe dá uh, mais ou menos importância do que o resto da equipa, claro. uh, é, é, é, uh, é, é, é talvez se calhar mais em termos, em termos não, em termos, eu, eu pessoalmente não acho que seja, porque a responsabilidade para mim ter a abraçadeira ou não ter, uh, eu conseguia sempre perceber Uh, quais eram as minhas responsabilidades e essas responsabilidades eram sempre uh, natas ou seja, claro. uh, senti a importância do usar a braçadeira só naqueles, naqueles momentos em que era preciso uh, dar um murro na mesa ou, ou, ou falar mais alto que os outros para que uh, os ânimos serenassem ou então, em termos burocráticos, naquilo que é a relação com, com a direção, as direções direção, de, dos clubes, na altura de, de, discutir, de discutir prémios para prémios, os jogadores, jogo, ou, ou, ou outras situações. Muito bem. Como é que tu caracterizas o atual capitão da seleção Nacional, o Ronaldo? Como é que eu o caracterizo? Eu acho que, eu, que ele é um capitão e um líder nato. Na ou seja, é, é, é dele, é intrínseco nele, as suas ações falam por si, aquilo que ele é como, como jogador e, e aquilo que ele transmite também na sua forma de jogar e na, na sua forma de, de, de competir é um exemplo, não é? é. E portanto, eu acho que, que ele não precisa falar muito para que as outras pessoas possam ir atrás daquilo que ele De segue ele. Não é? e portanto eu acho que ela é, que ela é um grande capitão que, que, dá, que dá o exemplo aos outros, aos outros colegas comprovado também em, em várias ações que ele fez no, no, no europeu que fomos campeões da Europa e, e eu acho que que aquela questão da abraçadeira não tem nada a ver com, com, com o facto de. Ou seja, não tem nada a ver, ou aquilo não era uma reação para, para com a equipe, ou para com o selecionador, ou para com o país. Fosse com quem fosse. Aquilo foi um momento de, de, de, de raiva, de, por, por lhe verem ter, tirar um, um, é um gol. Nós todos vimos que, que a bola estava dentro e, portanto que foi, foi, um, foi um momento de raiva que, que atirou para o chão, se calhar, aquilo que tinha mais à mão. Não é? Mas num, num, ele já deu mais, mais provas de que é um grande capitão e de que põe também uh, os interesses da, da equipa uh, à frente, dos, frente. Seus, dos seus interesses. E ainda bem que o fez, porque, ao que parece, aquele, esse objeto, essa braçadeira, permitiu ajudar... Ajudar por isso, é ainda, ainda, bem que, ainda bem que o fez. Então, comparando a formação de jogadores, quando tu começaste e atualmente, que diferenças é que tu encontras aí? É, em relação à formação, hum, hoje em dia, hoje em dia estão as coisas muito, muito diferentes. Hum, a começar logo... A começar logo pelas, pelas, se bem que é injusto também, é injusto para, para os, os ditos clubes mais pequenos, não é? Porque hum. eu se calhar a comparação que faço é o tempo que tive no Amarante, no Boa Vista e depois é, aquilo que eu percebi que se passava no Benfica, não é? Mas o, Exato. se calhar o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, o Vitória de Guimarães... Uh, não são exemplos daquilo que é, ou seja, são exemplos uh, daquilo que é a formação em Portugal, né Mas, mas depois comparado com outros contextos... países não, não se resume só uh, só a, a esses clubes e, e há muitos clubes que, uh, que lutam diariamente para ter melhores melhores condições de treino. Mas uh, comparando aquilo que eu, que eu tive um, com aquilo que hoje em dia existe a diferença é original em termos de condições de treino, logo, logo à partida, de campos disponíveis para, para os jovens jogadores treinar. Depois, se calhar em segundo lugar, a formação académica e formação formação em si dos próprios, dos próprios treinadores, os treinadores muito mais especializados em trabalhar jovens da formação. Uh, do que, do que calhar, antigamente, naquilo uh, que era. Uh, sei lá, eu. eu porque eu, eu lembro-me muito dos meus treinadores da formação, mas, por exemplo, eu se falar do meu treinador de infantis, que foi o primeiro que tive uh, na vida, uh, foi o meu primeiro treinador a sério no Amarante Football Clube. Uh, eu lembro-me, assim, eu não me lembro o que é que treinávamos, não é? Lembro-me que, que havia jogos uns contra os outros. Mas lembro-me que ele era tipo um segundo pai de todos nós, Sérgio, uh, claro. e portanto, e depois no Boa Vista também com, com um, um, um treinador que ganhou muitos títulos em termos de formação no Boa Vista na altura, que era o, o, o Neca Matos, que, que depois foi, foi olheiro também, um dos grandes olheiros aqui do, do nosso país. Uh, e. O estilo de, de treinador antigamente é muito diferente daquilo que nós temos claro. hoje em dia. Um, claro. Porque os próprios treinadores da formação um, são pessoas com, com competência, com pessoas com formação a, a académica, seja uh, via universidade, seja, seja via o, os cursos da, da UEFA. E, portanto, uh, em termos de conhecimento os jogadores chegam a um patamar mais a sério, uh, ou, ou seja, chegam às equipas principais muito mais preparados, tá, muito mais preparados em termos de conhecimento do jogo do que se calhar eu tinha eu tinha na minha altura claro. uh, em termos uh, táticos, não é? Porque porque um, o futebol evoluiu muito, uh, as pessoas que trabalham no futebol também evoluíram muito. Uh, e os próprios jogadores, eu também, também considero que os próprios jogadores, em termos daquilo que é o, o, o interesse um, por tudo aquilo que lhes estão a transmitir, não é? porque se calhar eu antigamente o, o, o, o treinador dizia para fazer este movimento ou aquele e uh, eu fazia, uh, mas, então, se, calhar, não, não, se calhar não o questionava, mas é que, explique-me lá porque foi. é que tem que ser assim, foi. Hoje em dia claro. já vemos jovens jogadores, a se calhar, eles próprios a querer perceber uh, qual é o melhor movimento ou, ou, e eles próprios também uh, a verem-se envolvidos naquilo que é o estudar o adversário. Hoje em dia os jogadores da formação chegam às equipas principais uh, com um conhecimento do jogo muito diferente daquilo que, que, que eu claro. tinha, uh, a evolução dos tempos. Não é a falar sobre o papel dos treinadores e agora vou-te perguntar qual é o papel, na tua opinião, dos pais, de, dos pais que têm esses miúdos nos escalões de formação. O papel dos pais é muito importante. Um, a, par do, a par dos treinadores um, são as pessoas mais importantes naquilo que é a formação de um, de um atleta. Um, e, e quando o pai... Se, arma treinador, uh, se por um entrenador, por um lado, uh, é bom que o faça porque demonstra interesse. Uh, claro. Por outro lado, uh, é mau que o faça quando, quando ultrapassa uma barreira que não deve ser, que não deve ser ultrapassada, porque uh, nós sabemos que infelizmente uh, há pais que põem uma pressão uh, demasiado sim, grande sim. nos seus filhos para que que eles possam vir a tornar-se jogadores profissionais de futebol e isso é sempre prejudicial é prejudicial para eles, para os atletas eu acho que o papel dos pais é, antes de mais, deixar os seus filhos crescerem e serem, e serem felizes a fazer aquilo que querem por iniciativa própria, porque há casos que, que vimos até conhecimento que alguns, alguns atletas até Nem estar ali. acabam por confessar que, que estão ali porque sabem que é o sonho dos pais que eles se tornem jogadores e portanto estão estão ali mais pelos pais do que propriamente por eles Por eles próprios. Uh, portanto eu acho que é conversar com, conversar com, com os jogadores, com os filhos neste caso uh, e dar-lhes todo, todo o apoio em todas as decisões que eles possam vir a tomar uh, independentemente de, de, de serem a que os pais querem ou não uh, e acima de tudo deixá-los deixá crescer, deixá-los trabalhar, uh, aceitar uh, as decisões do treinador uh, apoiar Uh, apoiar os filhos eu acho que é o papel o uh, mais importante, o mais importante do, dos pais uh, dar uh, tentar dar-lhes ao máximo as condições um, para que eles possam prosseguir os seus sonhos claro. uh, sendo que muitas das vezes nós sabemos o quão difícil é para esses pais uh, conseguirem uh, dar condições aos filhos para, para conseguir uh, chegar a horas aos treinos Uh, ter comida na mesa muitas vezes para depois dos treinos repor as energias uh, portanto uh, uh, há, há esforços tremendos que pais, os fazem, pais fazem para que os, os filhos também possam conseguir uh, os seus sonhos é só uma, uma uh, a comunicação entre eles uh, é que acho que deve sempre existir no sentido de, de deixá-los crescer com uh, deixá-los crescer saudáveis não é? De acordo com as escolhas, das escolhas que Exatamente. eles próprios querem fazer. Nuno, tu jogaste em Portugal, Itália e Inglaterra. Que diferenças é que encontras ao nível dos adeptos nestes três, nestes três países? Olha, Itália e Portugal são muito parecidos. Itália e Portugal são muito, muito parecidos. Somos uh, latinos com sangue, com sangue quente e que, e que, que vivem o futebol uma forma apaixonada, não é que a Inglaterra não se vive, até, e, claro. e vive-se, vive é muito intenso. Uh, mas se calhar, começando por, por comparar, eu e Itália notei, uh, se bem que eles são, eles são, mas não são assim tão grandes, tão maiores que, que, uh, que nós, em termos de, de dimensão. Mas eu notei muito aquela. aquela aquela situação em que o, o eu por exemplo joguei na Fiorentina não é e, e na cidade de Florença uh, a maior parte dos habitantes da cidade de Florença são da Fiorentina claro. uh, não são de mais nenhum de mais nenhum clube não é uh, e depois vais a outros a outras cidades e outras e outras terras que têm clubes uh, e eles são apoiantes do clube da terra do clube da cidade uh, nós em Portugal temos essa a questão de, de de... hoje em dia e há exemplos também de outros, de outros clubes, por exemplo o, o Vitória uh, hum. é, um, é um clube que tem uma massa adepta uh, que não tem aquele segundo clube não é? Exato. O, se calhar antigamente ainda, ainda encontravas, hoje em dia é raro é, é, sou, é do Vitória é do Vitória, não é de mais nenhum clube claro. é, e Braga é um pouco igual agora por aí. Uh, mas se calhar noutros, noutros clubes Encontramos em que, uh, primeiro sou, sou do Benfica, sou do Porto, do Sporting, do e, depois, Sporting. e depois sou do, uh, do Clube da Terra. Da terra. E, em Itália senti muito que, que, que as diferença. pessoas uh, suportam e apoiam os, os clubes da terra e, e não querem saber de mais, de mais nenhum clube. Uh, em Inglaterra... Uh, Senti a forma apaixonada como se vivem os 90 minutos do, do jogo. Claro. E, e chega. E, que, que nós, em Itália e em Portugal, vivemos o antes, o, o durante uh, e o depois, durante muitos dias, não é? Seja antes do jogo, uh, sobre a questão de quem é que é o árbitro. Quem é que não é e, e, e o que é que vai acontecer e depois aquele jogador não vai jogar e não sei o quê é o pré o durante e depois e depois o jogo e, e depois a seguir tudo aquilo que aconteceu durante o jogo claro as incidências e, todas de uma forma de uma forma que eu acho que que, que é levá-lo ao extremo e que é prejudicial para o próprio futebol em Inglaterra claro. eles cantam apoiam mas e, e o árbitro tapita e, e eles batem palmas, independentemente do, do resultado do, quer dizer, batem palmas até, até se reconhecerem que os jogadores deram tudo para, tudo. para, para ganhar o jogo, ou para, para, para ter uma boa performance, não é? E, e portanto, Inglaterra são muito apaixonados eh, pelo jogo em si, os 90 minutos. Um, também uh, a forma como apoiam a equipa uh, nunca vi, eu joguei no, no Blackburn Rovers que estava e está ainda no Championship uh, na segunda liga inglesa e, e todos, todos os jogos que, que íamos fora nós tínhamos 3, 4 mil adeptos uh, é. a apoiar-nos sempre, um, uma parte da, da bancada uh, do estádio reservada. Um, reservada para esses adeptos e, e era sempre um, uma loucura e muitas vezes jogos jogos longe, e os adeptos lá estavam e, e vivem e vivem com um calor diferente uh, e de uma forma diferente porque depois não houve durante a semana uh, a discutir a discutir claro. o, o lance a discutir uma decisão do árbitro é, é diferente nesse sentido e, e, e também no sentido de, de sei lá eu, eu os primeiros tempos nós não, eu eu naquele ano Uh, os primeiros 10, 12 jogos nós estávamos ali a lutar pelo primeiro segundo lugar, sempre ali uh, mas depois saiu o treinador houve confusão aquilo, o, o Blackburn tinha sido comprado um ano antes por, por uma família indiana que não estavam lá em Inglaterra a viver e, portanto havia ali um, um pouco de protesto dos adeptos uh, mas houve um jogo em que perdemos talvez, 3 ou 4 a 0 em casa um, e, e eu a seguir ao jogo Saí, saí do estádio para ir, os carros não havia garagem não havia nada havia o, nós chegávamos uh, chegávamos ao estádio punhamos o carro no parque de estacionamento uh, do estádio ao ar livre íamos íamos para para o estádio e no fim faziam o mesmo percurso e no fim eu passava pelo pelos adeptos uh, para ir para ir para para o carro e eu estava preocupado a sair do balneário e dizia, uh, se calhar ainda nos vão apertar lá fora <risos> Eu vou ter, vou ter os vídeos do carro partido, isso não. Fui, fui para o carro, com a ouvir incentivos, para, para a semana tem que, tem que ser melhor e tal. E, e, e fiquei também, aquilo impressionou na ir. altura, porque, porque eu pensei, bem, se isso fosse em Portugal ou até em Itália, eu não saía do balneário tão cedo. Era uma portão diferente. Nuno, qual é a importância da formação profissional no pós-carreira? Eu acho que é importante, eu acho que é importante no sentido de que hoje em dia, primeiro, se formos falar de treinadores, hoje em dia, não é a questão de não poderes é. treinar se não tiveres o curso, não é? É importante, é importante, é importante também. Ainda na questão de, de, de, do treino, eu acho que é importante, por muito que tu tenhas jogado e por muito conhecimento que tu adquires de uma forma Não, claro. natural claro. Uh, naquilo que foi a tua carreira como jogador uh, a parte teórica em si uh, é, é importante também para te, uh, para te Não, quer sim, claro. acrescentar para te acrescentar também um, um maior conhecimento uh, em todas as vertentes do, do treino claro. uh, e depois uh, olhando para, uh, para uma, outra, uma outra parte que é aquilo que, que os jogadores um, precisam de fazer, porque ne, nem todos os jogadores podem se dar ao luxo de, de, de acabar a carreira e de não fazer mais nada. não é? claro. uh, E portanto, a formação académica, seja um, durante… Uh, uh, fazeres a tua formação académica durante a tua carreira de, de, de jogador de futebol, hoje em dia… É, é mais possível do que se calhar antigamente, não é? Antigamente eh, havia toda uma questão de, de, de, de falta de horários, de conjugação de horários, de, de, de, horário, com a de a treinos a aulas. com as aulas, que, que, que hoje em dia está, infelizmente, eh, mais facilitado e, e permite eh, a que, que os jogadores possam ter um, um acesso diferente claro. eh, a esse ensino e a essa formação. Um, e depois o preparar o preparar o futuro porque uh, infelizmente a carreira de, de futebolista uh, não dura para sempre não dura para sempre porque, uh, uh, e, e, e os jogadores acabam em média sei lá, entre os 30 ou 40 anos vá, vou dizer assim uh, e não eu acho que, todos os e acho que todos os jogadores uh, querem viver pelo menos o dobro desses anos ou mais, não é? Uh, de claro. vida, não é? E portanto Uh, precisam de estar preparados para, uh, para uma segunda carreira e, e, e eu no meu caso, uh, como quis sempre ficar ligado ao futebol uh, fui estudar para, para isso, por, fui, fazer, fui fazer gestão por, uh, por achar que devia fazer gestão pelo, pelo, pelo trajeto que eu escolhi ter depois de, de acabar de jogar futebol que é o, o de ficar ligado a uma equipa Uh, não tanto no, ao nível do treino e não tanto nas quatro linhas em si, uh, mas tudo aquilo que, que gira uh, em torno de, de, volta. De, da preparação do jogo de, uh, da preparação do plantel uh, e, de, e de dar as melhores condições para, para, para uma equipa poder ter sucesso uh, agora, uh, há situações em que uh, os jogadores muitas vezes porque vivem Fixados e obcecados naquilo que é o sonho, e, e depois de, de, de estarem, mesmo durante a, a sua carreira, hum. porque muitas vezes não, não é fácil ter tempo para, para pensar em outras coisas, claro. porque depois tens, tens filhos, tens família, tens eh, o pouco tempo livre que tens, muitas vezes precisas de, de dedicar às pessoas que mais que estão perto de ti ou, ou, ou até próprio para, para descansar o máximo possível para poder estar em, em, em condições. Não, não conseguem perceber ou descobrir uh, que têm jeito para fazer outras coisas claro. uh, não é? e, e eu acho que isso é importante uh, para, para, para os jogadores uh, perceber uh, se, têm outros neles, horizontes. se têm neles outras vocações uh, porque muitas vezes uh, nós não sabemos Uh, que temos essa vocação e, e, e, e se calhar perdemos algumas oportunidades depois de acabar a carreira uh, de não apostarmos em fazer uh, coisas para as quais temos, temos jeito Claro Tu já acabaste por uh, responder um pouco à seguinte questão, que tem a ver com planos para o futuro uh, Gostarias de voltar a estar ligado ao futebol com funções executivas Olha, depende, depende, depende do projeto, depende de, de, de, do clube, como é óbvio. Eu, eu, uh, eu felizmente estou, uh, estou bem neste momento a fazer o que faço. Como sabes, uh, sou uma espécie de, de, de comentador de um programa desportivo de uh, na TVI, uh, que é um programa que eu que eu gosto no sentido que uh, nós, nós definimos muito que é, ninguém nos leva a sério, é? portanto nós acabamos por, por falar sobre o futebol uh, de uma forma mais contraída e por isso é também que eu estou no, uh, naquele programa, porque não, não me via a fazer outro tipo de, de, claro. de programa, uh, mas também estou a trabalhar como, como intermediário de futebol, uh, naquilo que é agenciamento e representação de, de, de atletas e treinadores, e, e, e portanto estou a gostar do que estou a fazer neste momento. Uh, posso confessar que uh, já fui abordado por dois, três clubes para, para poder ir trabalhar para, para esses clubes, uh, mas neste momento da minha vida uh, não, é um pouco aquilo que, que, que eu também dizia quando pensava em ser, se me perguntavam se eu queria ser treinador ou não, uh, porque isso implica também Uh, uma mudança de... de Radical. De, não, é, é, não é de estilo de vida, é uma, não deixa de ser de estilo de vida, porque é uma mudança também daquilo que é claro. uh, o bem-estar da tua família em si, de, de, de, de, de, dos filhos... O tempo do, que tu agora tens, de, que não tinhas antes, uh, provavelmente... Estou neste momento uh, a gostar do que estou a fazer. A dizer que dois para amanhã uh, isso não possa acontecer. Nunca se sabe. Nono, vamos então para a última questão. Uh, temos provavelmente muitos treinadores aqui a, a assistir. Que conselhos é que tu gostavas de, de deixar? Aos treinadores, sejam, que, nunca, um, que nunca desistam do, dos seus sonhos, não é? Um, e, que, e que tenham a noção que cada vez mais está difícil entrar no mercado de trabalho, porque uh, há muitos jovens, isso é bom, uh, eu acho que isso é bom, Uh, mas que não deixa de ser depois também uma dificuldade, pois. Uh, uma dificuldade extra porque uh, há muitas pessoas para sair para a poucos, poucos lugares não é uh, mas que, uh, que não desistam que continuam a acreditar também nas, nas suas ideias que possam, um, que possam abrir também os seus horizontes uh, para poderem tornar-se cada vez mais uh, melhores treinadores que bebam um pouco de, de, de, de, de todos aqueles que são as suas inspirações, sim, sim, inspirações. As, suas, as suas referências, mas também não deixem de ter as suas ideias bem vincadas e que possam apresentar cada vez melhores, melhores métodos, melhores, melhores e mais ideias, porque eu acho que, tu, que cada vez mais... Uh, percebemos que, que os treinadores que nós temos uh, hoje em dia em Portugal uh, trabalham muito uh, para, apresentar, para apresentar novidades, para apresentar uh, uh, novas, novas jogadas, novos estilos, novos, novos lances de bola parada e, portanto, dedicação ao máximo é o que, é que eu vos desejo e, e, e muito sucesso e muitas felicidades. Muito obrigado, Nuno. Hum, retribuo essas, essas velocidades que de desejar. Eduardo. Obrigado por aceitares mais uma vez este desafio. Quero agradecer a todos que estiveram aqui a assistir durante uma hora e um quarto a esta conversa com o Nuno Gomes. Nuno Gomes, não sei se quer dizer alguma coisa. Quero só dar, dar mais uma palavra a, a ti, Tiago, à Sport Trail e ao Bruno, a, desejar a, a continuação de, de, de muito sucesso no, no projeto. Uh, e, e depois a quem nos estiver a ouvir, que, que tenham também uh, uma boa noite uh, e desejar muitas felicidades para todos. -nos, vamos nos vendo por aí. Muito bem, boa noite a todos e até à próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau.